não pode destruir a terra. Claro que eu posso. Melhor dizendo, você não vai. Começou. Mm hmm. caravelho não poder Na moral? Cara, nem dá pra descrever a sensação. Tipo, eu era o sangue novo no grupo, mas. Você acha que eu iria deixar o Brainiac matar o Batman e explodir o mundo e tal? Não manches. Quando acabou, o Batman chegou e. O mundo está salvo graças a você, Jaime. Quero torná-lo o líder da nova Liga da Justiça. Ah, se você não se importar. Caraca. Foi uma oferta muito tentadora, tá ligado? Mas se existe coisa melhor que salvar o Batman, é salvar minha família. Não tenho passado muito tempo com ela desde que arranjei o escaravelha. Agora eu volto pra casa e pra escola. E se a vida normal não der certo, sempre existirá a Liga da Justiça.